E aí pessoal, eu me chamo Hugo e hoje eu vou falar sobre esse camarada aqui, o Libidman Caps. Se ele é confiável, os benefícios, sua composição, como usar, em quanto tempo o resultado aparece, onde comprar, se demora muito para chegar. Mas antes, preciso fazer um alerta. Bem no final desse vídeo, eu vou te dar um aviso muito importante mesmo para você parar de cair em certos golpes que uma galera anda aplicando na internet. Então fique comigo até o final. Eu sei duas coisas sobre você. A primeira é que está procurando acabar com alguns problemas que a maioria dos homens tem durante o sexo. Ereção que dura pouco tempo, ejaculação precoce, impotência sexual e por último, mas não menos importante, insatisfação com o tamanho do pênis. E a segunda coisa que eu sei é que você não vê a hora de sair dessa maioria, mas fique tranquilo que hoje eu estou aqui para te ajudar. Esses três primeiros problemas podem ser causados por transtorno de ansiedade, nervosismo, problemas hormonais, insatisfação e entre outros. Já o quarto problema pode ser causado pelo impacto psicológico negativo, gerando assim uma certa ansiedade e redu reduz a sua confiança. Todos os problemas que te atormentam diariamente podem acabar, mudando a sua vida sexual drasticamente para melhor porque eu encontrei a solução para cada um desses quatro problemas em um único só produto, o livro de Caps. Esse produto é um suplemento alimentar 100% natural aprovado pela Anvisa e não tem contraindicações. Então com certeza ele é super confiável. Os benefícios que duram para toda a vida e que vão te acompanhar nessa nova fase da sua vida sexual são Maior disposição, durante toda a noite, melhora da sua libido sexual, de forma automática gerando o máximo prazer, aumenta a produção gradativa de testosterona, te deixando assim com mais tesão, ereções mais longas e mais poderosas para trazer de volta aquela sua confiança e autoestima, Aumento do pênis é até 14 centímetros, de forma completamente natural. Agora, vou fazer um exercício. Pensa comigo. Imagine você, em 30 dias, comece a possuir esses 5 benefícios, cada um deles agindo em seu corpo. Seria um divisor de águas para a sua vida sexual. Estou certo. Todos esses benefícios são graças aos componentes naturais que tem nesse produto. Que são eles, a maca peruana que trabalha forte na libido e desperta mais prazer sexual, o magnésio é responsável por aumentar o fluxo sanguíneo e também aumentar o desejo sexual, a piroxigina que serve para aumentar a libido e combater o estresse e a fadiga, o zinco que trabalha no aumento da libido e estimula o fluxo sanguíneo para a região genital. E para usar o limbo de caps é simples e fácil, basta tomar de 2 a 3 cápsulas por dia antes das refeições. E como um pote vem com 60 cápsulas, dura cerca de um mês. Os resultados começam a aparecer a partir de 30 dias após o uso. Então, se eu fosse você, já compraria um dos dois kits com 3 potes ou 5 potes para potencializar os seus resultados. E para você que ficou comigo até agora, vou te falar sobre um aviso muito importante que comentei no começo desse vídeo: há muitos sites não oficiais desse produto vendendo de forma ilegal réplicas e produtos falsificados do limite de Caps. Então para você não cair nesse golpe, parar de cair nesses golpes, eu vou deixar logo abaixo na descrição desse vídeo e também fixo nos comentários o site oficial para você ter a oportunidade de possuir a Ferrari dos Encapsulados. Muito obrigado pela sua atenção e curta bastante essa nova fase da sua vida sexual. Um forte abraço!